O livro Jornalismo Literário Itinerários Possíveis compartilha produções relacionadas ao tema e presta homenagens a Paulo Roberto Araújo, professor do curso de Jornalismo da UFSM por mais de 30 anos. Paulo Roberto tinha o jornalismo, a literatura e o ensino como algumas de suas maiores razões de viver. Assim, se dedicou a lecionar as disciplinas de Jornalismo Literário, que renderam textos que compõem a obra tema do TV Campus Entrevista de hoje. Eu sou da Costa, estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Dessa vez, a gente recebe Marlon Dias, doutorando em Comunicação pela Unicinos, ex-orientando do professor Paulo Roberto e um dos organizadores da obra. Olá, Marlon, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Oi, Eduarda, prazer falar com vocês. O projeto desse livro é, acima de tudo, afetivo, pois a maioria dos autores foram ex-alunos do professor Paulo Roberto. Como é que surgiu a ideia de homenageá-lo em forma de livro? É, bom, a ideia surgiu um pouco depois que ele faleceu, em outubro de 2016. É, Para falar a verdade, a gente que era orientando dele já tinha uma ideia, de, e já tinha conversado com ele, inclusive, muito rapidamente de tentar reunir as produções que ele tinha orientado em um livro, ou, ou em algum site, ou mesmo numa revista. É, já que todas as produções que ele orientou eram em jornalismo literário, então elas eram reportagens ou perfis escritas nesse estilo. É, depois que ele faleceu, uh, muito rapidamente, de uma forma prematura, enfim, e que comoveu tanto a comunidade acadêmica, é, conversando com a Viviane Borelli e a Olivia Bressan, que são as outras duas organizadoras, nós pensamos que seria o momento, então, de, de fazer essa homenagem, né? fazer esse livro que a gente tinha pensado para poder divulgar esses trabalhos orientados por ele, mas ao mesmo tempo também ser um livro uh, em homenagem ao Paulo que uh, foi um professor muito marcante na, nas nossas trajetórias e de muitas, muitos alunos né, que, que estudaram com ele nos 30 anos que ele trabalhou na, no curso de jornalismo no FSM. Marlon, explica para a gente como é a proposta do jornalismo literário e em quais meios a gente pode observar essa narrativa presente hoje. Bom, é, não existe uma, uma definição única ou mesmo consensual entre quem trabalha ou pesquisa com jornalismo literário é, sobre o que seria, né? Mas, de modo geral, a gente pode pensar o jornalismo literário como aquele jornalismo que uh, vai, em que você produz um texto que vai utilizar recursos da narrativa ficcional. Né, de uma narrativa de, de uma literatura, recursos de uma literatura de ficção. Mas o Paulo trabalhava com, com uma perspectiva que entendia que o jornalismo literário era, ao mesmo tempo, um estilo e uma postura. E é algo que eu acredito e que nós, e que nos reunimos ali para fazer esse livro, também, de, certa, de certo modo, defendemos, que é entender o jornalismo literário, primeiro, como uma postura do jornalista, ou seja, você precisa ter um olhar mais humanizado para aquela pauta, você precisa é, fazer exercícios de imersão mesmo para poder realizar, enfim, as entrevistas ou a apuração, é, você ter mais tempo para fazer uma observação daquilo que você vai, é, enfim, escrever, e, no segundo momento, trabalhar essas, essa apuração no formato do texto, trazendo aí algumas técnicas. E aí elas são várias, você pode construir o texto no formato de um, é, um... Construir esse texto cena a cena, como se fosse uma narrativa cinematográfica, você pode inserir diálogos, trabalhar muito a descrição, você pode trabalhar as vozes narrativas desse texto, ou seja, também é, pensar mudanças de foco narrativo para que outras, outros personagens também possam ter voz nessa, nesse texto. né? Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é simplesmente ou só uh, definir o jornalismo literário como aquele jornalismo que tem um texto bonito ou escrever um texto bonito, na verdade, é, o, eu acho que o principal é que você tenha aí um processo de apuração muito, muito aprofundado, um processo de imersão, de você apurar bastante a questão da escuta e do olhar e principalmente fazer com que essa apuração seja também... Uh, um, um exercício de, de encontro mesmo com a alteridade. Eu acho que são essas características que fazem com que, no fim, a gente tenha um texto que tem, enfim, essas características, né? De, de ser um texto aprofundado e narrativo, e que, de alguma maneira, vai então conversar com o leitor, né? Como alguns jornalistas é, diziam, né? Antigamente, no, os, os jornalistas mais pioneiros de um movimento chamado Novo Jornalismo, é, fazer com que as pessoas leiam esse texto como se fosse um romance e eu acho que essa continua sendo um continua sendo um dos objetivos, né? e claro, é, o, a, esse jornalismo impresso ainda que ele tenha sua história relacionada às mídias impressas, esse jornalismo literário, desculpa, é, ainda que tenha relação tenha sua história relacionada à mídia impressa, porque, enfim vai ter relação com esse texto. É, hoje a gente vê esse jornalismo sendo feito em diferentes plataformas, seja no audiovisual com documentários e reportagens mais aprofundadas que vão ter um texto nesse sentido, né? Claro, daí um texto característico para o audiovisual, mas que vão ainda utilizar esses recursos de narração e, e mesmo hoje em dia, podcasts que são feitos, programas de rádio, enfim. É, e claro, nas mídias digitais a gente vê todos esses formatos juntos, né? Uma uma grande narrativa, uma, uma narrativa long-form, por exemplo, que é aquela reportagem mais longa, e que vai ter esse texto trabalhado, mas ao mesmo tempo, mexer aí com fotografia, com vídeo, com áudio para, enfim, incrementar essa narrativa, né? Mas acho que os, os princípios de jornalismo literário estão aí para ser usados em diferentes suportes. E sobre a organização do livro, como foi o processo de selecionar e catalogar as reflexões teóricas, as produções práticas e as crônicas? A ideia inicial era uh, divulgar as reportagens, né? então fazer uma seleção de reportagens que foram orientadas pelo Paulo e reuni-las nesse, nesse livro. Em determinado momento, a gente também achou que seria interessante conter alguns uh, ensaios e artigos que pudessem orientar o leitor para entender o que é o jornalismo literário. Então, nesse sentido, a gente fez um trabalho de... Uh, a gente mapeou quem eram os orientandos do Paulo, né? quem eram as pessoas que eram próximas a ele, que não só foram orientandos, mas que também foram seus monitores na disciplina de jornalismo literário, é, e conversamos com alguns deles, aqueles que eram mais próximos, que continuavam até hoje trabalhando com questões de jornalismo, pessoas que foram para fazer mestrado, doutorado, que davam aula hoje em dia, é, e também aqueles textos que foram orientados por ele, as reportagens e perfis, e uh, a gente achava que poderiam cada um deles mostrar algumas das nuances que uh, evidenciam aí as características do jornalismo literário. Então é, a escolha na verdade foi dos autores prioritariamente aqueles que eram mais próximos ao Paulo e que tinham alguma contribuição nesse sentido. Claro que foi uma escolha muito difícil porque foram eram várias pessoas, né? E vários orientandos em vários alunos mas o processo de seleção foi mais ou menos esse. Então, nessa primeira parte do livro, a gente tem uh, artigos e ensaios que vão tratar de questões é, teóricas, a gente pode dizer assim, sobre o jornalismo literário, um texto que vai dizer o que, que é esse jornalismo literário, outro texto que vai explicar o que, que é um perfil jornalístico, que é um dos gêneros mais nobres do jornalismo literário, outro texto que vai trabalhar a autoria no jornalismo, quer dizer, algo importante, pensar esse autor do texto, né? É, como, que é, como que o repórter pode se reconhecer enquanto esse autor uh, e aí um outro texto que fala sobre a metodologia, como pensar uma metodologia para se fazer essa apuração e aí a, a proposta é pensar essa perambulação pela cidade como uma prática do jornalista que é curioso, que quer descobrir né? essa, essa ideia do flanar como uma, como uma metodologia e por fim, a gente tem uh, ah, não, a gente tem também um texto sobre descrição, que acho que é uma das principais, principais características do texto jornalístico, né do jornalismo literário, e aí um texto final nessa parte, que é um ensaio que vai refletir sobre a revista Proa, que é uma revista que a gente construiu enquanto estava no curso de, de, de, de jornalismo, que o Paulo orientou junto com a professora Viviane Borelli, então foram três edições dessa revista, e que foi uma primeira entrada também em tentar divulgar esses textos que eram produzidos é, aí no curso. Uh, e aí, num segundo momento, a gente tem essas essas reportagens, essas reportagens e perfis escritos por um grupo de autores, e, e como são reportagens que foram reescritas, porque elas foram produzidas na época que essas pessoas defenderam as suas, as suas monografias, seus trabalhos de conclusão, é, existe também um, um, no final de cada de cada reportagem uma, um comentário do autor falando não só sobre esse processo criativo né, de, de se fazer essa reportagem, mas também da sua relação com o Paulo. E aí no final um, um, um espaço de crônicas mais dedicado a, a homenagear mesmo o Paulo e aí que vai ser de alguma maneira eu acho que um um caleidoscópio assim para a gente conseguir ver diferentes facetas né desse desse professor que enfim é, tinha uma relação muito próxima com, com com seus alunos então são essas três partes que compõem o livro né? e e também duas professoras a professora Áurea é, que era que trabalhava na UFSM na na coordenadoria de comunicação é, que foi colega do Paulo e que desenvolveu um projeto muito bacana de escola na, na Rádio Universidade com ele durante alguns anos, e também a professora Luciana miel que também foi colega dele no, no Departamento de, de Comunicação aí na FSM, que infelizmente também faleceu em 2018, é, mas que nos deixou esse texto em homenagem a ele, a gente fez esse pedido para ela e ela nos, nos enviou um pouco antes de, de falecer, então, são duas pessoas que não foram alunas dele, mas que, enfim, trabalharam e tinham uma relação muito próxima com o Paulo. O professor Paulo Roberto foi o primeiro coordenador do curso de jornalismo a ser eleito pelos estudantes. Como é que era essa relação dele com os alunos? É, eu acho que o Paulo, ele, ele meio que figura assim como aqueles professores que de alguma maneira se tornam um pouco míticos no curso. né? Um professor que estava que dava muito tempo aula, então quando eu fui aluno dele, ele já estava no curso há quase 30 anos, então, as gerações passadas e pessoas que a gente conhecia, todo mundo falava sobre o Paulo, né? alguns professores, falava sobre alguns professores e dentre eles o Paulo, e que era responsável pelas disciplinas de rádio, e eram quatro disciplinas, então a gente tinha a convivência com o Paulo durante boa parte da faculdade, né? pelo menos quatro semestres e mais as disciplinas que ele dava optativas sobre jornalismo literário, biografia, enfim, jornalismo cultural, esses temas que ele que ele gostava. Então, é, o Paulo, eu acho que ele, ele desenvolvia uma relação de muito afeto com os alunos, é, ao mesmo tempo uma, uma relação em que ele era muito provocativo, que ele gostava de, de nos incentivar a fazer coisas diferentes, a não ficar na mesmice, é, a pensar o jornalismo como uma prática realmente como um exercício de alteridade mesmo, de poder uh, descobrir outras pautas, fazer perguntas que as pessoas geralmente não fazem, é, trazer para a mídia esses temas que, enfim, eram invisibilizados e, e discutir algumas questões que, enfim, naquela época não eram, enfim, tão abordadas, né? Então, é, eu acho que nesse sentido é, era uma relação, ao mesmo tempo que afetiva, uma relação também de mestre, assim, de, de, de puxar a orelha, de é, é, brigar com a gente, de ter altas discussões, mas ao mesmo tempo ter muita disposição para ficar com a gente depois das aulas durante muito tempo discutindo se o programa deu certo ou não, o que estava que bom ou não naquele texto. Então, é, eu acho que é um pouco por isso, assim, que quando ele faleceu a gente viu uma comoção muito grande na, na comunidade acadêmico especificamente da Facus, né, da, do Departamento de, de Comunicação da FSM e também de todo mundo que tinha passado por ali, jornalistas que já estavam formados, que já estavam, ou que eram professores ou jornalistas que trabalhavam em outros lugares e que estudaram na Facus e que conheciam o Paulo, é, mostrando aí a força, né, de que um professor tem, assim, na, na vida da gente e que consegue marcar, enfim, a partir dessa... Dessa sua postura, né, de ser um professor, de ser esse mestre, mas ao mesmo tempo de se mostrar aberto e de e de, e de ter uma relação horizontal e ao mesmo tempo nos dando autonomia, né, para que a gente conseguisse construir o nosso caminho. Então, acho acho que isso explica um pouco assim o, o que, que era o Paulo, e que, para quem puder ler o livro, para quem tiver interesse, espero que vocês tenham, é, vai poder ver assim o quanto esses textos eles vão. É, mostrando diferentes facetas dessa pessoa, né? de uma personalidade muito múltipla e, e de uma pessoa muito curiosa, assim, é, a partir do, dos gostos dele, a partir da vivência dele com, com os gatos que ele amava, com os livros que ele também amava, com a biblioteca que era gigante, é, com as referências inúmeras, assim, de várias coisas, assim. Marlon, como foi para vocês traduzirem em alguns detalhes do livro as marcas e lembranças que ficam do professor Paulo Roberto e os interessados na obra, onde podem encontrá-la? Essa ideia de ele ser uma figura um pouco mítica, assim, é, junto com outros professores, acho que principalmente com a professora Eunice Almeida, ela também era uma professora do curso de comunicação muito conhecida, assim, muito é, querida por nós, muito amiga do Paulo, que também já faleceu, eles talvez sejam as figuras mais míticas assim desse curso, e, e em torno disso vão se criando várias, várias referências ou várias coisas que lembram esse professor. Quando é, ele foi, quando a internet estava, enfim, se popularizando, ele criou um, é, ele criou um Twitter que se chamava um copo de mar, que era uma referência a um, a um poema do, do Jorge de Lima, se eu não me engano, que é sempre há um copo de mar para um homem navegar. E, e ali ele publica, publicava várias coisas, depois ele passou isso para o Facebook também. Então sempre quando ele queria fazer algum comentário, alguma ironia, quando ele via alguma coisa que chamava atenção, ele colocava a né, anotação ao Léo e daí ele escrevia. Ou ele colocava escrito em um muro e também escrevia. Então a gente tentou trazer esses, esses elementos e lembrassem essa figura, né? Na, em alguns títulos, em algumas, em algumas passagens do texto, né? ao mesmo tempo que alguns, uh, alguns recursos gráficos vão também remeter a essa, a essa figura do Paulo. É, a presença de, de, de gatinhos, que era algo que ele, que ele amava, ele tinha quatro gatos né? já no fim da vida, é, bengalas, que era uma coisa que ele não usava, porque ele não precisava, mas é, ele colecionava muitas bengalas, na verdade ele colecionava é, várias coisas, ele era um colecionador, é, dentre eles principalmente os livros, que também é um algo que está presente no livro, um cabideiro, porque ele também gostava, uh, um cabideiro com chapéu, porque ele também colecionava chapéus, Uh, enfim, são alguns, uh, uma xícara também, porque ele enfim, adorava café, adorava estar no café com os alunos, ele gostava, na verdade, se ele pudesse dar todas as aulas num café para ele, seria maravilhoso, então, é, a gente, de alguma maneira, quando foi pensar o projeto gráfico, não só o projeto editorial do livro, que é, enfim, o que, que, que ia compor ele, e também esses títulos e, e tal, é, a nossa ideia é que esse projeto gráfico, de alguma maneira, também pudesse passar essa figura do Paulo, mesmo para pessoas que não conheciam ele, mesmo que a pessoa não fosse entender, mas que, enfim, que, que ali naquele espaço, né, uh, que aquela topografia ali pudesse de alguma maneira remeter a esse universo do Paulo Roberto. E, e foi algo que eu, Olivia e Viviane pensamos assim com muito carinho e que demorou também muito tempo para que a gente pudesse formular tudo isso, né, um livro que demorou alguns anos para sair, justamente porque eram muitos detalhes e, e, enfim, muitas coisas que a gente queria colocar ali dentro, né? Eu acho que, no fim, o resultado foi bem bacana e, e acho que esses elementos também conversam com os textos que vão aí mostrar sobre, enfim, essa figura que é, o, que é o Paulo, né? E o livro, ele foi editado pela editora FACUS UFSM, que é uma editora universitária da UFSM, e ele está disponível no site da editora com download gratuito para quem, quem tiver interesse. Perfeito, Marlon. Agradeço a tua participação aqui no TV Campos Entrevista. Obrigado. Adorei falar com vocês. Este foi o TV Campos Entrevista sobre o livro Jornalismo Literário Itinerários Possíveis, que homenageia o professor Paulo Roberto Araújo. A gente volta na próxima segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no Canal 15 da NET Santa Maria.